Bom, vamos lá, o que que a Dinda tem, porque ele, ele, quando é assim, eu falo que é Dinda, né? Então, vamos ver, a Dinda estava com dor no... Na coluna, ah. e no ombro direito. Aí, a Rosângela escolheu, a Rosângela Dinda... Ela quis escolher, olha ah, como está tremendo, oh, olha isso. Olha. E do jeito que ele treme, é, eu tenho uma sensação na minha coluna. De tremor, né? De é tremor. energia fria. Eu vou pôr assim pra ele não virar. Aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, Rô. Vamos ver. Vamos ver. Você pode falar das sensações que você está? É uma sensação... Tipo umas ondas bem suaves, umas ondas curtas e suaves. Na coluna? Na coluna. aonde estava doendo? Onde ele tinha dor. Na lombar. Sim. Ele está querendo me... Tá A mão pulando também, né? tá Olha lá. Oh, é, é você que está fazendo? Não. É, é, é, é, tudo, é tudo com é ele, né? É ele que está... É ele que está direcionando. Olha! E a dor no ombro? A dor no ombro também está aliviando. A hora que tem uma sensação de leveza na coluna, hum. aí parece que sobe aquela sensação pro ombro. Ah, vai... Faz o circuito. Está falando circuito. São, são os pontos, né? São as, man, as malhas, a, as malhas neurais, a rede neural. A ligação, né? Porque e, e é, maior, a maior parte é do lado direito, né? Paterno. É o lado. É o lado do pai, meu amor? Pergunta para o Cristal, vê se ele vai responder. É o lado do pai. Fala, tadinha. Tá, Ele tá puxando o seu braço para algum lugar. Sim, meu coração acelerou. Acelerou? Sim. Falou do pai, né? Ele tá respondendo. Deixa eu até o que tu vê, agora. Hã? Mexeu até meu cotovelo. Mexeu? Como que mexeu? Mexeu o cotovelo. Mas não o braço, só o não, cotovelo? Só o cotovelo eu senti. Ó, oh, tá trepidando, ó lá, ó. Oh. E a mão parece que tá um peso. Tá cansando? Sabe, tá encosta na mesa, então. Põe a não, mão na mas mesa. mas não tava assim. Só foi do pai. Não para. Será que para? É melhor deixar assim, é. né? Abaixa mais um pouquinho, então. Mas essa, essa posição aqui não tá atrapalhando. Ah, tá. Olha aí. Deixa eu pôr minha mão pra ver o que vai acontecer. Tá, tá, tá trepidando mesmo? Sim. E a coluna? Parece que ele quer virar? Que ele quer rodar? É, eu tô sentindo ele mais leve nessa ponta do pneu, sabe? É? Uhum. Ele tá subindo. Tá. Virou, mas não faz mal. Tá su... Você consegue fazer assim um pouquinho com a mão? Assim? Não, fazer assim pra parecer. Não, não é você, é sua mão. Aqui, ó. Isso. Cansa, fica assim? Não. É, agora tá certinho, ó. Tá melhorando? Sim. O ombro e a coluna. Ele pôs. Ele, olha, eu pedi pra você, mas ele que te pôs nessa posição, viu? Agora é aqui, ó. Uhum. Está sentindo, tá pegando, né? É. Ele tá pegando os pontos de dor. Tá querendo levantar. É que eu não consigo fazer assim. Tá pegando bem aqui, ó. Ó, meio... ah, tá levantando. Eu não sei se dá pra aparecer aqui, mas ele tá levantando. Vê aí se tá certinho. Ah, o minha vídeo. mão tá pulando. O vídeo tá mostrando certinho? Aqui. Aí. Um pouco longe. Ele para cá, ele não quer filmar mais, gente. Minha mão veio sozinha. Dinda, ah. ele não filmou, tá filmando agora. Volta pra mão da, da Armin. Cadê a mão da Armin? Deixa ele vir, deixa ele vir que ele vem. É? Porque o rirei, não foi. Ele que tá... <risos> Os papéis. Você assoprou? Foi o vento da, da Isabel. Da onde sai esse vento? Da minha boca. Ah! Ele quer ficar. Sim. Tá levantando. Tá. tá começando a levantar aqui. Vamos ver. Eu vou tirar minha mão. Ele tá jogando para cá, não tá? Pro, pro, pro lado de cá, pro lado... pra sua direita, pro né? Dedão. Tá indo pro dedão? É, ele tá virando a minha mão. Não é eu que tô virando, é que tô virando a minha mão. Uhum. Minha mão tava inclinando, ele voltou a minha mão. Tava fazendo assim? É. Eu vou tentar ajudar, tá? Com esse outro. Ai, desculpa. Ele tá querendo ir também. Dá outra mão, Dinda. É a Dinda, viu? É a mão do ombro, né? A mão do ombro é apertar. Ah, esse, desse lado? É. E melhorou? Melhorou? Sim, tá melhorando. Melhorou a coluna já. É. E ele já tá melhorando o ombro. Ele não quer ir. Ele quer só aquele, ó. Ele tá, ele tá bem pesado, né? Sim. Parece que ele tá assim... É uma, entrando. Alguma coisa parece que tá é, aspirando ele por baixo, sabe? Assim, é tá? o que dá pra ver daqui, ó. Olha aí. Ele tá virando pra cá agora, não tá? Sim. Olha o braço, a mão. A é mão que vai indo ó, junto. Que essa mão tava assim, ó. Ela já tá assim.